Demônios, espíritos e criaturas sobrenaturais. Será mesmo que elas existem e podem alterar o curso aí da sua vida? Terá que um espírito pode encostar em você e se alimentar da sua energia? Terá que existem coisas, objetos que são amaldiçoados, capazes de destruir sua vida, seu relacionamento e fazer aí com que seus sonhos todos deem errado? Hoje eu trago para vocês um caso real sobre questões espirituais, e a gente vai estar tá vendo juntos, então se você aí quer saber tudo que vai acontecer no vídeo de hoje, assiste ele até o final. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Cedric Nightingale, e aqui no canal a gente fala sobre magia e espiritualidade direto com o bruxo de verdade, então que o sol possa iluminar o nosso encontro. No vídeo de hoje, um vídeo especial de Halloween para vocês, eu trago a série Eu Vi, da Netflix. Ela estreou em 2018 e ela tem aí o propósito de contar casos reais de pessoas que viveram situações paranormais, sobrenaturais. E elas, elas são contadas e, e revividas aí nesta série. São episódios é, curtinhos e diversificados. Se eu não me engano, tá na terceira temporada já. Esse vídeo é uma ideia da minha amiga Juliana Eronita. Então, um beijo. Para você, Ju. Muito obrigado pela ideia. Então, hoje a gente vai reagir juntos a um episódio da série Eu Vi contando um caso sobrenatural, tá? Quem escolheu esse episódio foi o Ítalo, eu não vi ainda, eu vou assistir junto com vocês e eu vou reagir, e não só reagir, eu vou também explicar coisas que podem acontecer, que são verídicas ou não são verídicas, dentro de uma questão de uma visão espiritual, tá? Lembrando que eu vou falar dentro do que eu conheço, dentro da minha vertente, pode ser que você aí estude outra coisa e tenha outra funcionalidade na sua vertente espiritual. Se você achar alguma coisa que eu não vi ou não falei aqui, também deixa aqui embaixo nos comentários, certo? Vamos assistir esse episódio, eu não sei que episódio que é, então eu coloco aqui embaixo, para vocês com episódio, se vocês quiserem assistir também aí. E é isso, bora lá. Vamos lá. Uma série original Netflix. Meu nome é, Meu nome é Eu sei que tem um demônio dentro de mim. Essa série é uma série que diz que todos os casos são baseados né, em fatos reais. E que essas pessoas que estão ali são pessoas que vivenciaram o rolê. Que estão falando... Que estão contando ali, né? Não sei, a gente nunca sabe, né? Depois que a gente descobriu que muita coisa do caso de família é fake, então eu já não confio mais ninguém. Quando eu era criança, eu lembro que meus pais viviam todo o tempo brigando. Terapia, né, gato? Tem um relacionamento terapia. Eles meus pais só gritavam um com o outro. Então eu e meus amigos começamos a ir pro cemitério. Eu acho um barato que toda vez que tem um capeta, um demônio, um espírito, tem que ter um cemitério, uma casa velha, de duas uma. Por enquanto já apareceu o cemitério, uma vez vai aparecer a casa velha. Eu sei que você tá gostando do conteúdo, que o conteúdo está é, de arrepiar os cabelos. Por isso, para você não perder nada do que eu trago por aqui, se inscreve aqui embaixo no canal, deixa o seu like para fortalecer ainda mais a nossa energia e ativa o sininho para receber as notificações. Parece que capeta e espírito não gostam de casa nova. O bom é que ela sabe que ela tem mau gosto pra mágica. Né? Isso é uma coisa positiva. Já tem um rolê muito problemático aqui, tá? Falando magicamente agora, vamos falar sério. Tem um rolê muito problemático já nesse pedaço, porque eles estão num cemitério, e não é como se eles estivessem num cemitério, sei lá, quietinho, sentado num espaço de boa. Não, eles estão num cemitério, num horário noturno, e eles estão nesse cemitério fazendo algazarra, pondo bebida em cima da lápis, pegando em cima do, do, do negócio, entendeu? Isso não é legal, tá? É, dentro de algumas vertentes de trabalho mágico, acredita-se que o cemitério ele tem um, um espírito próprio, uma alma própria. Para além dos Espíritos e das almas das pessoas que estão no cemitério existe como se fosse uma alma uma alma do lugar né e esse lugar ele é um grande guardião tanto que quando a gente vai fazer algum feitiço com morto quando a gente precisa entrar no cemitério normalmente a gente faz oferenda e, e pede licença e permissão para poder adentrar a esse meio sem sofrer nenhuma consequência tá é como se tivesse literalmente o um senhor dos portões ali e, e, e ele permite a nossa entrada. Obviamente que cada, cada segmento mágico vai trabalhar de um jeito, mas a maioria acaba tendo essa visão mesmo de que existe uma força que protege o cemitério. Então, assim, fazer esse tipo de coisa já não seria muito positivo. Então, eu não sei o que, que vai decorrer ao longo da história, mas, assim, a probabilidade de você... Tomar no, no né, gostoso por conta disso, desse, desse movimento desrespeitoso com os túmulos, e ter um treco grudado em você quando você for para sua casa, é muito grande, só por isso porque a gente não sabe quem são as pessoas que morreram, quais as histórias dessas pessoas, a gente não sabe que tipo de, de alma tem ali por perto, né? Pra quem acredita em espíritos obsessores, por exemplo, que grudam nessas pessoas, né? Ela já fala que ela não tá bem com a família, que os pais só brigam, que ela tá num momento assim, que ela sabe que, ela, que o namoro dela não é o melhor namoro do mundo, enfim. Então, assim, a, a probabilidade de ter 200 coisas negativas que podem acontecer por conta disso é gigantesca, é gigantesca, assim tinha uma mensagem textos. do Tom. Morning, Bom dia, gata. Eu tenho uma surpresa pra você. Mal posso esperar pra te dar. Minha Deus, a moleque roubou uma lápida do cemitério. Meu Deus do céu. Gente, não. É, eu acho que começa pela educação, né? Você não entra na casa das pessoas, pega as coisas das pessoas e sai e leva para sua casa. Não tenha alguma doença tipo kleptomania enfim. É, você não sai furtando as coisas, né? Então vamos pensar assim. O que, que uma lápide ela representa? Ela representa a imagem daquela pessoa. Ela é uma lembrança daquela pessoa. Muitas das vezes, a, as lápides, elas carregam também ali uma essência do que foi aquela pessoa em vida. A lápide, ela também vai ser o espaço onde algumas pessoas vão chorar suas dores, né? Então, ela vai magnetizar a dor, a tristeza, e muitas das vezes vai fixar naquele, naquele objeto a energia daquele morto, a energia daquela criatura vai ficar, vai ficar fixada ali. Né? da mesma forma que num todo, né? na Terra que está ali, em algum pedaço do, do se tiver, se for aqueles aquelas mausoléus, né, os pedaços de tijolo, então aquele ambiente ele se torna um, um corpo físico de, de lembrança, de dor, de lamento, e a gente não sabe qual a procedência da pessoa que morreu ali. Né? É muito comum em algumas vertentes mágicas, por exemplo, é, alguns mausoléus e algumas pessoas irem a esses mausoléus e, e acabarem pedindo preces, pedindo milagres, porque existe uma linha de trabalho mágico com espíritos que, que possibilita esse trabalho, né? a, a necromancia e a necromagia, que é o trabalho com os mortos, possibilita que a gente trabalhe magicamente com esses mortos, com essas pessoas que estão desencarnadas, né? E eles ajudem magicamente. Tem algumas pessoas que acreditam até que os mortos podem acabar virando santos, entidades superiores, que fazem curas milagrosas, etc. Mas a, a, a lápide em si, o mausoléu, a terra do cemitério, que está ali naquele espaço né, de dor, de sofrimento, de perda daquela, daquela, daquela pessoa, se torna fisicamente um, um, um receptáculo da energia daquela pessoa. Então isso pode ser muito problemático, a gente não sabe o histórico de quem morreu ali. Mas vamos continuar. Tem, tem rolê ainda pela frente Tá no quarto dela, isso? Não, é sério? pelo Nossa ela, ela enfiou o negócio no, Ela enfiou o negócio no quarto Dela, cara, ela enfiou o negócio No quarto dela Depois disso Eu acabei ficando com a lápide do Clarence Porque... Eu pensei, poxa, essa é minha responsabilidade, eu preciso cuidar disso. Até aí, tudo bem, sua responsabilidade, você precisa cuidar disso, mas você não precisava ter levado para sua casa e ficado com você como se fosse um souvenir de uma viagem. Um outro? Não achou o corpo, refaz um, um, um velório, né? refaz o movimento do enterro, né? É, reconsagra aquele momento, né? faz as preces, faz um novo rito de passagem, né? É... Dava para você ter se livrado disso de outro jeito, né? É tão sagrado quanto o, o velório, onde o, o resto do corpo tá ali. Paraná, já, ah, deu, começou. Não, pelo menos ela é plena, né, gente? Se fosse um filme de terror, assim... Não teria ido abrir a porta, checar pra ver se fechado. A já tinha subido pro quarto. Aquela brincadeira 3, 2, 1, sai apagando tudo, correndo pro quarto. Corajosa, corajosa. Um ponto pela coragem. E a geladeira aberta, gastando energia. Eu vou continuar usando o termo obsessor, porque eu acredito que todo mundo vai entender. Mas para quem não sabe, né, quando as pessoas se referem ao obsessor, elas se referem a um espírito desencarnado, que já foi humano... É, que não fez a sua passagem devidamente, que se vincula, se liga a pessoas e se alimenta dessas pessoas e das coisas que elas fazem, seja de sofrimento ou de qualquer outra coisa, né? Na maioria das vezes, né, essa criatura se torna um, um, um sanguessuga espiritual e acaba gerando coisas na realidade para que ele possa se alimentar mais. Então, por exemplo, um, um obsessor que vai se alimentar, um espírito, que vai se, um, um espírito obsessor que vai se alimentar de briga, vai gerar briga. E assim, assim por diante. Então, é como se ele, ele gerasse situações para que a pessoa pudesse se alimentar. Então, ela falar que ela estava sentindo que tinha alguma coisa esquisita né, acontecendo né, na casa, o clima não era mais o mesmo, é muito comum. Na verdade, é, esse rolê é um rolê até interessante para você também analisar na sua vida, né? Tipo, às vezes está num ambiente, você sente que o ambiente não tá legal, pode ter alguma coisa lá. Às vezes você percebe também uma mudança de clima na sua casa, depois de receber uma visita, depois de dar uma festa, pode acontecer, aí fazer um banimento, trabalhar essas questões de proteção e banimento são muito importantes, tá? Mas nesse caso. Ela trouxe, ela, ela, ela aceitou um souvenir arrancado de um lugar e deixou ele dentro de casa, sabe? Se ela não tivesse aceitado, eu acredito fielmente nisso, porque a nossa casa, ela é um espaço sagrado. Então, assim, se ela não tivesse aceitado aquilo, muito provavelmente, seja o que tiver indo atrás dela, que a gente vai descobrir ao longo do episódio, estaria com o ex-namorado dela, não com ela, sabe? Mas vamos seguir. Um dia, eu e minha mãe estávamos brigando. Aí, ó, as brincas. Já era normal, já tá aumentando mais. Inter interessante, interessante. Assustador, interessante. 16 anos também, né? Eu tava descendo uma vela quando os caras bêbados na minha direção. Pesado, pesado. Olha, é, é, um, é um pouco interessante também esse pedaço. Lembra quando eu falei para vocês sobre necromagia, né? Que é o trabalho com os mortos. Existem linhas muito específicas, né? Onde a gente realmente... É, tra... Obviamente que existem técnicas para isso e pessoas que sabem trabalhar de maneira correta e coerente com isso. Que você vai uh, se vincular uma energia de um espírito é, a algum objeto... No caso, né? Então, a pessoa ela vai realmente entrar em contato com, com o espírito, ela vai trazer esse espírito, vai vincular esse espírito a um objeto, fazer um ancoramento, e a partir daquele momento, aquele espírito vai trabalhar para esse bruxo, para esse mago, para esse feiticeiro, para essa bruxa, enfim, é, como o que eles acordarem, né? Então sendo um guardião, sendo um espião, então isso existe, né? Isso e isso funciona, mas como eu disse, tudo tem um preço. Então normalmente a bruxo, bruxa, feiticeira, etc, se compromete em, em fazer alguma coisa, né, para essa para essa criatura, né, alimentá-la de alguma maneira, enfim, até porque é, para que essa criatura ela tenha um, uma, uma força de mover as coisas fisicamente que nem essa porta, que eu acho que é bem lúdico olha, eu já vi algumas coisas estranhas acontecerem, tá? já realmente vi algumas coisas estranhas acontecerem se vocês quiserem, até posso fazer um vídeo no futuro sobre isso, falando sobre as minhas experiências também é, já vi coisa voando, tá? Mas para isso acontecer, precisa ter um ambiente muito propício, tem que ter uma força muito grande. Essa, esse espírito normalmente não é um espírito novo, é um espírito antigo, né? É uma criatura que já tá aqui há algum tempo e já conhece, talvez, o, o lado de lá muito melhor do que a gente possa imaginar. Então, assim, é, tem que realmente ser uma pessoa experiente nesse trabalho mágico, porque para uma pessoa que não é experiente, ser enganada e se ferrar é muito grande, tá? Mas vamos ver o que acontece, porque pelo jeito que começou, né, o episódio, não deve ter uma boa coisa vindo pela frente. Muito provavelmente você gosta do meu conteúdo, é por isso que você está aqui assistindo esse vídeo, então me segue no Instagram, arroba Cedric Nightingale, no Instagram eu trago outros conteúdos que complementam ainda mais o que você está vendo aqui, certo? Então me segue lá, arroba Cedric Nightingale e me manda uma mensagem por direct pra gente conversar. Quando eu fiz 18 anos, percebi que queria sair de Olímpia. Então, eu me alistei no Corpo de Fuzileiros Navais. Isso foi uma decisão espontânea. E numa noite, eu acordei e não conseguia me mover. Assim. Nossa. Criou o corpo. É, ela falou que ela acordou, mas ela não conseguia se mover. A maior parte das pessoas é, conhece isso como paralisia do sono. Mas dentro de, de alguns vieses mágicos, a gente chama isso de engavetamento, tá? O que, que é o engavetamento? É quando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, eles estão se deslocando, né? Então é, é como se a gente estivesse mais para lá no plano espiritual do que para cá. Então é como se a gente estivesse deslocando a nossa consciência espiritual do nosso corpo para fazer uma viagem astral. Até pode ser por isso que ela conseguiu visualizar né, a criatura, porque ela, ela estava entre o físico e o espiritual. Ela estava no, no estado de transe, tá? Onde ela estava começando a se projetar. Quando a gente começa a se projetar, a gente consegue ver é, o lado espiritual com. com né, maior facilidade então se tinha alguma coisa ali, muito provavelmente ela conseguiu ver sim, por conta dela estar nesse estado de transe que a gente chama de engavetamento né? é, algumas pessoas até dizem que acordam e sentem que tem coisas em volta segurando, prendendo, pode acontecer pode ser, pode ser um ataque mágico também, e ela só conseguiu observar isso né, porque ela estava né, nesse, nesse engavetamento, então tem muita gente tem muito relato de engavetamento e não é tão difícil sair desse, desse, desse negócio, que é uma coisa que as pessoas não falam como você tá se deslocando, né? O engavetamento é quando você tá assim, ó, entre corpo e entre espírito, ficou preso. Então, assim, eu tô muito fora do meu corpo para conseguir os meus movimentos, é, e eu também não tô totalmente no espiritual para, enfim, né? É, se você respirar e relaxar, eu sei que é difícil, mas quanto mais pânico você entrar, menos controle você vai ter dessa sua mente espiritual, dessa sua projeção. Então, quando você estiver nesse estado de engavetamento, o ideal é você respirar e pensar no seu corpo. Respire e pensa no corpo, respire e pensa no corpo, respire e pensa no corpo. Quando você vê, você já volta a conexão com o seu corpo e, e o engavetamento sai, você já consegue se mexer, levantar e beber sua água, dar seu grito, fazer o que você sentir aí no seu coração, tá? A uma casinha e estava super feliz, super apaixonados um pelo outro, e a gente só pensava na fase de lua de mel, nada podia nos atingir. É muito, é muito interessante ele estarem numa casa nova, que não é a casa onde ela morava, com os pais, enfim, e as, as manifestações estarem acontecendo. E isso não é incomum quando a gente está trabalhando com algum servidor mágico, enfim, a gente tem um, um, um aliado, enfim, ou como algumas pessoas preferem chamar, um escravo astral, né? Porque a ideia é que você fixe ele no objeto, no caso, ele estava fixado na lápide, veio junto com ela, mas uh, ele tem que agir entre os planos, então ele tem locomoção, então não importa aonde ela vá, ele vai junto. Então, o, o objeto fixa ele na realidade mas ele tem mobilidade para seguir ela, incluindo no exército e agora nessa casa que ela está casada com o marido, morando com ele. E eu estava ficando louco, como se tivesse alguém na minha casa e eu simplesmente não pudesse encontrar. Eu disse para é a que eu não mesmo. me sentia seguro. Parece que tem alguém vendo mesmo, deixa eu observando o tempo todo. Ele podia ter mudado para onde ele quisesse Que essa coisa ia atrás Não é sobre a casa é... Existem algumas, algumas criaturas Que se afeiçoam a pessoas Então, por exemplo uh, esse, esse Clarence Esse espírito aí Pode ser que essa moça se, Seja parecida com alguém Que ele amou no, no, Na vida em que ele viveu é, pode ser que, enfim, né, ele, ele tenha se afeiçoado de alguma maneira a ela, então ele ficou em cima como um tipo de guardião, né, mas ao mesmo tempo dono dela, se... É isso é muito problemático. Se ela fosse uma, uma bruxa experiente, ela conseguiria subverter isso e fazer com que esse Clarice, ele realmente se tornasse um aliado mágico, um guardião, um protetor. Ela conseguiria subverter isso, tá? Se ela soubesse o que estava fazendo. Porque ele já tinha criado uma afeição a ela. Então, se ela soubesse comunicar com essa força, se ela soubesse entender o que essa força queria ou precisava, ela conseguiria pensar numa troca, ela conseguiria fazer um acordo. E aí ele teria que obedecer esse acordo. Mas não é o caso, não sei nem como vai acabar isso daqui. Mas o mais estranho é que eu estava determinada a não sair. Ué, já começou as tretas esquisitas já. É a energia da criatura. É muito comum esse tipo de coisa acontecer quando, tá, quando a gente tá falando desses espíritos obsessores, né, Des, desses, dessas criaturas, de, de soprar ideias na cabeça, para que você faça. É assim que eles vão, deixando você fora do seu eixo, eles vão grudar em você. Quanto mais vínculo você tem com essa criatura, né, mais ela te confunde, porque mais forte ela tá, e às vezes você não sabe quem é você, quem é, quem, quem, quem é ela na sua cabeça, assim... Quase uma possessão. Mas eu realmente me vi fazendo isso, atirando a faca nele. Sim. Tava influenciando, sim. Eu acho que o Clarence estava de fato influenciando meus pensamentos. Era como se ele quisesse que o Austin fosse embora. Gente, é essa a ideia: toda força vai gerar esse terror, né? Só que a gente tá vivo, eles não. Então a gente tem que ir contra esse medo, né? Obviamente que existem coisas espirituais que a gente faz para enfraquecer essa energia e mandar ele embora, mas a gente tem que ir contra esse terror, ele é normal. É gerado por essa força que vem deles, né? Quanto mais medo a gente sente, mais a gente alimenta. A gente tem que ir contra esse medo. A Polly me disse diretamente que o que tínhamos ali, ela sentia que era demoníaco. O que quer que esteja aqui é. sempre de demoníaco, de meu Deus, é o Austin. capeta, é sempre. E eu pensava. Ele é forte. Passou uma vida se alimentando dela, lógico que é forte. Até aí o Austin queria abençoar, abençoar a, casa a casa pra que não tivesse nenhum perigo. Ele queria proteger a família dele. E eu só pensava, tá bom, o Clarence pode ficar e é você que se dane. O nosso casamento estava por um fio. Isso é muito interessante, né? O nosso casamento estava por um fio. É... Quando a gente vai... Quando quando pessoas são... Quando lançam feitiços, por exemplo, em casais, para que esses casais terminem, normalmente esses feitiços eles precisam de uma... de uma energia espiritual pensante. Então vai com um espírito, com um servidor, com alguma coisa, justamente para causar esses atritos e o relacionamento acabar. Porque só um feitiço, né, só uma vontade direcionada, ela tem tempo para terminar. E quando a gente está falando de desconsolidar uma relação, a gente precisa ir aos poucos destruindo ela. Então, normalmente, todo feitiço que é lançado por um casal, né, para que ele termine, esse feitiço ele vai vir com uma criatura que vai ficar rondando o casal. Aliás, eu falo sobre, sobre isso, se eu não me engano, no vídeo de amarração. Eu acho que eu tenho aqui no canal explicando como funciona, mas eu posso falar também é, sobre esses tipos de feitiço e se vocês quiserem deixem nos comentários que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso para vocês. Mas é, essa essa coisa ela ela acontece também quando você vai lançar para alguém para essa pessoa terminar o relacionamento. Nesse caso não não foi um feitiço, mas é mais ou menos o que aconteceria se fosse um feitiço para fazer um relacionamento acabar. Se você gosta de magia e espiritualidade, esse é o lugar certo para você. Então, eu quero te fazer um convite. Você pode ser membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai colocar aí seu nome em destaque, vai te dar aí um, um, um, um a mais, principalmente nas lives de tarô, onde eu vou conseguir ver a sua pergunta e passar você na frente de todo mundo, te respondendo muito mais rápido. Ou então... Se você gosta de conversar sobre magia e espiritualidade, você pode fazer parte da Revoada Routinol, que é o nosso grupo secreto de conversa. Lá a gente fala sobre magia, sobre espiritualidade e a gente realiza junto um ritual todo mês. E se você quiser aprender, se desenvolver mágica espiritualmente, você pode fazer parte do grupo... É, Círculo Roxinol. O Círculo Roshinol, ele é um grupo de desenvolvimento mágico Onde vocês vão ter os vídeos do canal como base E conteúdos exclusivos Todos ministrados por mim Para você poder melhorar suas práticas mágicas E ritualísticas E fazer com que a magia ela crie corpo Para realizar seus desejos e seus objetivos é muito, muito simples, tá? Aqui embaixo, do lado do inscreva, você tem o um botão Seja Membro. É só você clicar nesse botão e escolher a sua categoria. Se você não conseguir pelo botão, abre aqui a descrição do vídeo. Tem um link ali, Seja Membro. Clica no link, escolhe a categoria que melhor aí é, funciona pra você e vem fazer parte da nossa Revoada. Então, escuta os chamados, escute nós e vem pra casa. Sai da casa e vai embora. Eu tentei tudo pra contornar isso, mas... Isso não deu certo. Você <risos> é realmente o amor da minha vida. E as paranormal não serviu de nada pelo que eu tô vendo, né? Quem você foi o amor da minha vida. E como tudo que é de terror hoje em dia acabou sem acabar, né? Oba! Acabou sem acabar. É, gente, é, é interessante parar para a gente refletir um pouquinho, né? Sobre, sobre esse, esse conteúdo aí que a gente assistiu. Tem algumas coisas que têm muita relação com o trabalho mágico com espíritos, tá? Muita relação, muita relação real. E. Se ela quisesse o casamento dela, era só ela procurar realmente uma bruxa, procurar alguém, um feiticeiro, um... alguém ali na... do território dela que mexesse com isso, com espíritos, sabe? É... Nesse caso, né, o, que, o que a gente teria que pensar é que é como se fosse realmente um sangue sul e, com o tempo, vai, vai entrando cada vez mais na pessoa e, e ficando mais grudado. Então, assim para tirar essa essa essa força dela, a gente teria que enfraquecer esse vínculo pouco a pouco, então isso ia irritar a criatura e fragilizar a pessoa. Não é um trabalho feito da noite pro dia, né? Teria que ser tipo um acompanhamento espiritual. Aí a, a criatura ia perdendo força, se deslocando. Depois que ela se desloca dessa pessoa, a gente pega essa criatura aí, dá vazão para ela aí para onde ela tem que ir, entendeu? Porque é, fazer um trabalho assim né, não, não funcionaria. Não, não é simplesmente um exorcismo. Você põe a mão na cabeça, sai e não é assim que funciona, não. Então, a gente teria que ir desvinculando essa essa força que a criatura tem sobre a pessoa. Quando ela se desvinculasse, a gente é, protege a pessoa né, para que ela não seja atacada de novo, porque ela vai estar fragilizada e a gente manda a criatura para cima. Então, às vezes, esse trabalho precisa de mais de um bruxo, mais de uma bruxa, trabalhando nesse caso para que ele seja resolvido, tá? Mas é possível resolver. Obviamente que tudo que eu tô falando aqui é de um prisma espiritual, tá, gente? De um prisma espiritual, de um prisma relacionado à magia espiritualidade no geral. Até porque é, não é só a bruxaria, que é o meu caso, por eu ser um sacerdote de bruxaria, mas existem outras vertentes mágicas que vão pensar e vão trabalhar essas questões, cada uma dentro do seu, cada qual, entendeu? Entendeu? mas a gente vai ouvir falar de espíritos, de obsessores, com diferentes nomes, de diferentes maneiras, em todos os lugares do mundo, tá? Então, cada técnica mágica, de cada cultura, de cada, enfim, tradição mágica, vai trabalhar de um jeito. Então, eu tô trazendo pra vocês aqui o que normalmente eu conheço e o que eu faria numa situação como essa. Gente, foi legal! Episódio curtinho. Não sei se tem outros episódios uh, legais também, assim. Esse daqui, quem escolheu para mim foi o Ítalo. Se vocês gostarem, a gente pode voltar, não só com isso. Vocês podem me trazer referências, coisas que vocês querem que eu assista com vocês e reaja, explique, fale se tem alguma coisa relacionada. A gente pode fazer isso. É, mas é, essa, esse, esse, esse, esse rolê aconteceu por conta do Halloween, né? Tô trazendo para vocês aí... É... Conteúdo, E é isso. Espero que vocês tenham gostado do React. Espero que vocês tenham gostado desse quadro. Se vocês gostarem, se tiver bastante comentário, se tiver bastante interação, a gente volta. Talvez torne um quadro fixo ou sazonal. É, vocês sabem que, enfim, é sempre pra melhorar o canal e é trazer conteúdo para vocês, certo? É, se gostou, se tem alguma dúvida, alguma coisa assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por todo o amor e por todo o carinho que vocês me dão, certo? Um beijo. Que só posso iluminar o caminho de vocês. Tchau. E Happy Halloween.